Bom, eu estou aqui com o Antônio Francisco de Souza Vieira, que é o filho do nosso amigo Manin. Nós estamos aqui ainda na localidade Serra do Cedro, que é Serra do Cedro mesmo, É, Serra do Cedro. Porque são tantas serras que a gente termina se confundindo. Mas o Antônio Francisco é uma das pessoas que teve a oportunidade de se defrontar com essa aparição. Um objeto voador não identificado, uma luz muito forte. E ele vai relatar para a gente aqui, ele estava com a mãe dele a socorro quando esse episódio aconteceu. Antônio Francisco, conte aí para a gente. Acho que está mais ou menos assim com dois anos, dois, dessa fase dois a três anos, nós ia ter um evento aqui no domingo, isso era pro sábado, quando eu cheguei de serviço, era às 18h30. Aí, né, fomos, era cedo na noite. Era, né? Fomos aqui no, no, no, aqui no interior vizinho, aqui no Alecrim. Aí, já onde já relato que outros até primeiro já tinha visto já essas luzes. Eu também fico naquela... Con... Não, isso é história. É história que isso aí não existe, foi de boa. Aí fomos lá na casa do lado do lá Pegando umas galinhas, vendo Quando foi no caminho Lá num determinado lugar lá Aí eu vi aquela luz Assim, do nosso lado aqui Também então, eu fiquei Na hora que eu vi a luz, eu pensei isso é a luz que o Vinho falou Mas também eu nunca Também pensei que seria uma luz qualquer Um uhum. avião Aí cheguei no ponto mais alto Ao perceber que a luz estava mais forte Aí eu disse, mãe Ali é a luz Dormindo que o Vinho fala Rapaz, aí dando continuidade Quando ele chega no pé da ladeira que, que ali da fazenda do final do Carlinho Sim. A luz estava lá Subida do, do... Do, do Da ladeira dos matões conhecido. Sim, dos matões tava, A luz estava lá, lá do lado assim O primeiro topo em cima Aí se agora, o que, que eu faço? Desliguei a, a moto a luz, Quando eu desliguei, a luz lá parou Você desligou o motor ou desligou a, a, a lâmpada? A, a, a a, a desliguei a moto por, Uf, por, a, por, por, por completo Desliguei Parou a moto Parei Aí a luz foi, parou Aí eu disse, rapaz, e agora eu disse, não demorou um pouco ali, nada. Aí eu dei continuidade na moda. E quando eu liguei, quando eu cheguei no meio da subida aqui, a luz estava lá. Aí disse, a luz subiu e forte. Aí eu disse, rapaz, agora, agora dá novo. Voltar é, não tem como. A, a luminosidade era muito forte. Muito forte, forte, forte, forte mesmo. Aí eu disse, agora, agora tá sem jeito. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu disse, rapaz, aí eu consegui desligar só a luz e dei continuidade. E dei continuidade na moda. E a luz lá. Aí, graças a Deus, viu um carro descendo. Quando o carro deu, deu aí eu continuo, continuo subindo. Na subida da ladeira, viu um o carro descendo, aí foi e parou. Parou a luz do nada mesmo, assim. Continuou a trufa, trufa como não, foi, não tivesse nada, não tivesse nada acontecido. Isso aí você viu e sua mãe viu porque ela contou essa mesma história. Quer foi. dizer, não foi uma coisa que ele viu sozinho, né? foi Quer dizer, apareceu e, e os dois tiveram a oportunidade de ver. A altura, Antônio Francisco, mais ou menos? e eu acho que estivesse a torno dos 50 a 100 metros que a luz era muito forte. Lá que eu tava com medo também tava alto, tava então, né? alto, muito alto acima da copa, né? E muito acima da copa. E eu... quando baixou, ela baixou, não é quando era. Ela... Quando eu vi ela, como se fosse quando a primeira vez que eu vi ela fosse, como se fosse uma luz assim do, do avião, vi... longe. longe, assim, longe, longe, mesmo assim, alto. Não sei o que fosse, também... não ligou nem liguei, liguei. É eu fiquei também no isso no caminho de onde eu vi a primeira. vez Lá pra onde eu vi, lá mais forte, estava em torno, assim, de uns... De um, um quilômetro. Aí ela se me seguiu de moto aqui. Ela, quando eu vi, subiu um tumor. Aí ela todo tempo me seguindo aqui, acompanhando meu lado aqui. E ela todo tempo, seguindo do tamanho, assim, de uma luz do avião. Quando chegou mais parado com a fazenda, assim, que eu olhei, ela já tava, já, mais ou mais, mais forte, assim, como a roda de um carro. Ah, eu fiquei também, tá aí a mãe percebeu Já era grande Já era grande ah, eu quando, ela, quando eu cheguei lá na, fazenda, na entrada da, do, do portão da fazenda aqui Que ela tava lá no... Na, que, não sei se o Tony já sabe a, a ladeira, que quando vai Sim, a ladeira Ela demais. tem aquele top assim, reto assim Sim. Ela tava lá na curva, lá Já num, num numa altura, tamanho já maior Como Sim. se fosse um fundo do, do numa, numa caixa d'água E na minha, naquele rato com medo danado oh. Eu pensei que ela já tava assim Numa altura, eu calculei, de cinquenta, 100 metros mas, Ou seja, em, em cima mesmo, Em né? cima mesmo, em cima mesmo. Eu, quando eu vi os relatos de outra pessoa aqui da região, eu ficava só vendo. Rapaz, é história. É história, história desse dente de dia. Terminei com... Coincidiu de Coincidiu você mesmo de... avistá-la, ah, né? Avistar. E, e quando foi que ela desapareceu nesse momento aí? Que vocês ela seguindo, é, subindo ela a des... ladeira, né? Foi, quando foi subindo a ladeira. Que quando eu cheguei na ladeira, que eu vi que ela tava lá na curva lá em cima, aí eu disse assim, eu pensei comigo, não, aqui não que eu vou, vou, vou desligar a moto Hoje eu tive já pessoas aqui da comunidade que relatam Que quando com luz desligava a luz Eu me lembrei, que tinha, tinha um pé de pau lá Que é um pé de... Como não vai do... Não, de, de Sapucaia Sapucaia Aí eu parei ali na, na, na, na, na, na, na, na sombra dele ali Aí eu desliguei a luz Quando desliguei lá Truvo, truvo mesmo, não tinha nada Aí os rapazes, tá danado Aí eu parei ali um pouco ali Quando eu dei continuidade, continuidade Que subir a metade do top ali Que é o mais alto ali A luz apareceu lá forte de novo. Agora, é isso. agora estou sem jeito. Aí eu desliguei a luz da moto e subi. A tinha como eu desligar no contato no painel. Eu desliguei a luz da moto. Aí a luz lá. Quando veio o carro, aí parou tudo. Aí, aí ela desapareceu. Apareceu. Aí, aí ali você não viu mais. Não Dali, vi mais. Aí fez o trajeto inteiro. Eu embora. Só com muito medo. E depois disso, você chegou a avistar não, de não, novo? Não, não cheguei a avistar de novo não. Teve só relatos, só de, relatos de outras pessoas. De outras é? pessoas que avistou lá no mesmo ponto lá. No mesmo lugar. Então, o lugar lá é onde deve fazer lá o. Pronto, lá é. O... A vigília, né? Isso. É Tem que fazer a vigília. A gente vem, José Olindo, fazer a vigília? Vamos fazer uma vigília aí, convidar algumas pessoas a mais. E vamos fazer uma vigília, né? Mas nessa época, quando tiver, né? que é de maio para diante, né? Maio, isso, então... isso. É, mais, mais pro período do verão aí. Do verão, né? Do, do, do... Quer dizer que, que não, tá não, não aparece no período chuvoso, né? Não. não. Do, dos relatos que já tivemos aqui de vizinho da gente aqui, que, é, que veio mais no período do verão. Mas tá bom. Chuva, não. Chuva, não. Tem medo de água. <risos> Tem medo de água. <risos> é. Tá bom então, Antônio Francisco. Obrigado a você. Tem quantos anos, Antônio tá, Francisco? Tenho 27 anos. Mas, anos. É homem novo, é, rapaz. E é, é comerciário, né? Você é. tá lá no comércio ainda, lá no, sim, no, sim, no centro. Pai. Muito bem. Ah, ah. Favela. Não, aqui é o Favera Baba, ele trabalha no comércio lá. O Isso. pai dele é comerciante e ele é comerciário. Isso. Não, mas ele lá ele, ele, ele trabalha com. Pois a... é, é, é comerciário. Funcionário do comércio, né? Isso. Qual é o comércio lá? Da, da Vera. Da Francisca é, Vera. Francis Vera Modas. Moda. Gente boa, melhor do que dinheiro achado em é, calçada na é roupa.